Isto só não vê quem não quer e para outra, outra pessoa que eu... <risos> é para estar a chorar. Porque eu sempre tive ideia que os bots iam em 4-4-2. Epá, não é por não te saber responder. Eu só não vou gastar <risos> essa puta de ideia. Eu, eu juro te Isso é um bot. Se calhar não é um bot meu. Tu sabes, eu sei lá. Eu sei não, lá, desculpa lá. Tu tens... eu, os bots estão iam em 4-4-2. Eu sei lá. Epá, eu, eu quase que apostava. Eles devem ter mudado -me Isto... essa merda. Eles mudaram... Devem... Eles me é abrir a, a caixa de Pandora e trabalhar... Não, faz de novo, faz de novo, eu corto, eu corto, eu churro, corto, eu corto, eu churo corto. Tu tens que, tens que pensar num arnanigrama. ¿Quién <laughs> <laughs>